Bande Guru Pada Dandam, Bhakta Binda Sri Chaitana Prabhu Bande Nita Nanda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Nanda Charana Dayam Gopijano samayuktam Binda Banamanoharam Ban Shakalpataru Ashaki Patita naṁ pāva-nebha-vaishna-vibhyo, namo namah. Mukaṁ karoti vācālaṁ pānguṁ laṁ Yatki pāta mahaṁ bandhi parma-nananda-mādavam. tu sidibhvai pade devi satva namo namah. Nara, namaskitta não amo o escrito, não sei o que é o tamanho. Shankirtani, Kishna, Gauri, Patrasha, Prakaso, Nietzsche. Guru, Hokti, Yukto. bhakti, bhakti Pramodak, Shadagod, Deyam sada parifaburnam avistadihum. Itas padam siva viranchanutam saranyam. Vita tihum bonodopa lohava diputam. Bande maha purusate charuna rabintam. Jetpa de palavanokachanda manichataya. Bishpuriji tokamepigavodus vadarshi. Porona saramuti sara adhikaamhi kada kibamkar sri krishna chaitanya prabhu neta sri gada bhakta sri kishna chaitanya prabhu neta sri adhyatma gada gaura bhakta bind Hare kishna Krishna, Krishna, hare hare hare ram hare ram ram ram hare hare ajan ulambito bhujau kanaka bodatu shankirtane kapitaro kamala hataaksho Vishamvaru Dijavaru Juga Dharma Palo Bande Jagat Priya Karu Karuna Bhukaru Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare nama miganghe sura suroir bandhito dibharupam muktin cha muktin cha tadassini bhavanurupe na ganga Gauri Nirantara Bibushi Tobam Bhagam Nara Yunopriam Anango Purapati Bhajavi Shanatham Vagi Sajusso Badane Lakshmi Jasracha Bakshashi Jasya Ste bam mahamhaji aham bhaje hare KISHNA HARI krishna krishna KISHNA hare hare HARI ram hare ram ram ram HARI hare, hare. nideh sulabam sudurabam plabam Sukalvam gurukarnadharam Mayanu mayano kulena ritam no toreto swatma nidheho madhyam sulabam sudurabam prabam Sukalvam, Gurukarnadharam, karanadharam mayano kulena navasate ritam jo no toreto swatma Gordyoga Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse, quando o nosso desejo, quando o nosso desejo se encaixa perfeitamente no desejo do Senhor Supremo, Shri Krishna Bhagavan, finalmente alcançamos a felicidade. Caso contrário, a felicidade não, não, não se manifesta. O Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagad Guru disse Quando o nosso desejo se encaixa com o desejo do Senhor Supremo, somente neste momento nossa felicidade acontece, nós nos sentimos plenamente felizes, caso contrário não existe verdadeira felicidade. É por isso que em todo o mundo nós poderíamos nos perguntar quem realmente é feliz. Vocês poderiam se perguntar quem é feliz. Prabhupada Bhaktivedanta vai dizer: Nós somos estamos sempre ocupados com Maya, mas de alguma maneira, alguns de nós aceitam Guru Pada Padma e os Vaishnavas. Nem todos têm um desejo fortíssimo. Às vezes pode ser um desejo inicial. E eles vão procurar. Quem é o Guru? Quem é o Vaishnava? Quem pode nos ensinar? Estas pessoas podem esquecer que somente Krishna pode nos dar o sadhguru, o Vaishnava puro. Vamos supor que nós fôssemos, com grande sorte, fôssemos encontrar o Devoto puro. É impossível, mas vamos imaginar que isso aconteça. Que nós encontremos o Guru Vaishnava. Tenha certeza que esse encontro foi arranjado por Balarama Nityananda. Não é, porque, não é você que encontra com os Vaishnavas, então depois de tomar abrigo nos pés de lótus do Vaishnava puro, a questão do seva se manifesta. Então, os Vedas confirmam esse ponto, mais importante do que servir Krishna é servir o Guru, porque você não pode ir diretamente a Deus, você precisa servir o Guru e o Vaishnava, aumentar a sua realização espiritual e finalmente servir Krishna. Portanto, Prabhupada Bhaktivedanta dizia sucessivamente, Não há nada mais é, purificado, não há nada mais abençoado do que Guru Seva, mas o nosso grande problema é que nós pensamos que o Guru Pada Padma seja um homem material. Mas, e com essa concepção material, nós não conseguimos servi-lo. Mas nesse meio tempo, que ocorre? Prabhupada dizia: Nós não conseguimos servir o Vaishnava. Nós queremos colocar o Vaishnava no nosso serviço. Nós não queremos servir o Vaishnava. Se nós pudéssemos servir o Vaishnava, não teria nenhum mais problema na nossa vida. Não, nós não estamos servindo o Vaishnava. Nós estamos querendo utilizar o Vaishnava para o nosso serviço. Nós esperamos que ele nos, nos faça Seva. Esse é o nosso problema principal. Com esse tipo de comportamento, se você tentar fazer Guru Seva, você nunca vai conseguir avançar espiritualmente. Nós queremos fazer com que o Guru nos sirva. Nós temos que fazer, queremos fazer com que a Deidade nos sirva. Por que não? Ah, se nós vamos no templo e ouvimos o Guru, se nós ouvimos, as pessoas nos dão respeito. Então, é por isso que nós prestamos atenção. Mas nós nos esquecemos que é o Guru que está nos mantendo, que está nos dando misericórdia. As deidades no templo, as pessoas vêm dando doação no templo. Então, na verdade, nós queremos aproveitar dessas facilidades das doações que chegam. Nós não estamos servindo o Guru e os Vaisnavas. Nós estamos querendo que os Vaisnavas e Krishna nos sirvam. Quando eu finalmente estiver pronto para dar serviço ao Guru, por que eu deveria ficar preocupado com o que vai acontecer comigo? Hum. Se eu tenho medo, significa que eu tenho um segundo foco, um segundo ponto de vista uma segunda meta, diferente da meta do Vaishnava. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o Sadguru é muito raro, é tão raro que é quase impossível encontrá-lo. Segundo ponto, quem vai aceitar o que o Vaishnava Kuru vai dizer? Quem pode falar sobre Atma Tattva? É uma personalidade muito rara, quem pode falar sobre o conhecimento eterno é algo muito raro ah, e que se, alguém, se nós encontrarmos alguém que é capaz de falar sobre isso, quem é capaz de ouvir? Isso ainda é mais difícil, mais raro. Quem, é, quem, quem possui o pote para coletar esse néctar? Ponto de interrogação. Ah, Bhagavan Shri Krishna muitas vezes tenta encontrar soluções entre os Pandavas e os Kauravas entre Arjuna e seus primos usurpadores do trono. O desejo dos Panchapandavas, dos cinco Pandavas, é o mesmo desejo no coração de Krishna. Qualquer situação em que eles sejam colocados, eles pensam, é isso que Krishna quer. Se Yudhisheira Maharaj vai sentar no trono, se todos vão honrá ralo, se alguém vai lhe dar a soberania sobre o mundo inteiro. Mesmo assim, Judhustira pensa, isso acontece pelo desejo de Krishna. Krishna quer me dar honras, é desejo dele fazer este yagya, essa cerimônia para mim. Isso não é meu desejo pessoal. Qualquer coisa que se manifesta na vida dos cinco pandavas de Yudhustira, eles pensam dessa maneira. É por isso que há todas as situações, eles nunca vão uh, ter um, um problema real, eles nunca vão, vão surtar, porque tudo que acontece, uh, eles sabem que é do desejo de Krishna. Eles nunca dizem, Krishna, você é meu amigo, meu irmão, por que, que a gente passa tanto sofrimento? Eles nunca vão se, se lamentar, eles nunca vão... Dizer, ah, por que que acontece tudo isso comigo? Mesmo quando uh, a Shwatama corta o pescoço dos cinco filhos dos Pandavas, eles nunca reclamam. Você é o Senhor Supremo, você é nosso irmão, por que, que você deixa que isso aconteça? Esse é o sintoma do devoto puro. Nós, em qualquer coisa, a gente começa a reclamar, ai que absurdo. A gente é capaz de reclamar até do Guru. Já aconteceu várias vezes. Já aconteceu ou não? Qualquer coisinha que o Vaishnava faça, a gente vai falar mal. Ou se o Guru dá uma bronca, a gente fica bravo com ele. Há uma condicionada que pode fazer Haribhajana. É quase impossível de encontrar, é um sonho isso. Nós precisamos nos preparar para alcançar esse nível. Se você consegue fazer o Haribhajana de maneira perfeita, nós vamos finalmente obter resultados perfeitos. Krishna nos promete isso. Então, o Senhor Supremo vai encontrar soluções para que não hajam brigas entre os Pandavas e os Kauravas, mas eles não querem ouvir. Duryodhana vai dizer: Eu não quero dar nem a ponta de um, de um alfinete, eu vou doar para os Pandavas. Os Pandavas pediram três ou cinco vilas para eles poderem sobreviver. Mas Duryodhana respondeu, não vou dar nem a terra suficiente para vocês apoiarem um alfinete, uma agulha. Quando, na verdade, por direito, o, o dono do mundo era Yudhisthira. Então, finalmente, o que vai ocorrer? Nós vamos ter que pular um, um ponto para poder explicar isto. Finalmente os Panchapandavas alcançam o sucesso, porque o desejo deles é o mesmo desejo de Krishna. Então, os Kauravas são todos destruídos, todos, sobram sobra Dritarashtra, porque ele não foi até o campo de batalha, o rei Dritarashtra, o rei cego, ele, não, ele sobrevive. A esposa dele, Gandhari, também. Mas a maioria, o resto, talvez do Shala, assim, a filha sobrevive. Três ou quatro sobrevivem. Mas todos os filhos e netos, sobrinhos, todos são aniquilados. E vocês sabem que no campo de batalha, Duryodhana finalmente, depois que a batalha acaba, Duryodhana ainda está Vivo. Ele e Bhima vão, vão lutar um com o outro e Balarama vem e diz não, não façam isso porque vocês têm o mesmo poder. Bhima tem mais poder, mais técnica, Duryodhana tem mais técnica porque ele é treinado pelo próprio Balarama. O guru das armas de Duryodhana é Balarama. Então, eles vão, Balarama vai dizer, essa luta é inútil, vocês não vão ter uma, uma, uma solução. Então, pelo conselho de Krishna, Bima vai quebrar a coxa de Duryodhana, o quadril de Duryodhana. E finalmente ele vai conseguir vencer. Veja a magia de Maya. Aquele mesmo rei cego, tritarastra pai de Duryodhana que nunca quis defender seus filhos, que, ah não, que nunca quis acusar seus filhos, ele sabia muito bem que o filho dele estava fazendo só porcarias, agindo como um imbecil, ele sabia muito bem, meu filho só está fazendo coisas imperfeitas, está indo atrás do que é injusto, mas ele não ia lá dar bronca no filho. Quando tudo acabou e tudo foi destruído pela ganância de Duryodhana, toda a dinastia Kuru foi aniquilada. Na verdade, os Pandavas, os cinco Pandavas também são da, da dinastia dos Kurus. Mas depois da briga, as pessoas passaram a chamar Kauravas somente os filhos de Dhritarastra. Mas na verdade, todos eram Kauravas descendentes de um rei chamado Kuru. Muito bem, Dhritarastra era cego, desde o nascimento ele era cego, e Gandhari, a esposa, ela se casa com Dhritarastra e põe uma venda nos olhos, ela faz um voto, se meu marido não pode ver nada, eu também vou cobrir meus olhos, para que eu não possa enxergar nada. Essa, essa, essa era o sinal de castidade, de pureza de Gandhari, ela decide cobrir seus próprios olhos, que eu não veja nada assim como meu marido, então finalmente, onde eles podem ir? Os Panchapandavas, cinco Pandavas, Panch, quer dizer cinco, eram Vaishnavas, vejam, quando Dhritarastra estava arruinando tudo, ele é o grande culpado. Agora, quando a situação está contrária, os Panchapandavas não vão fazer isso. Ah, os Panchapandavas vão se sentar com, com o tio e a tia, com Dhritarastra e com sua esposa e vão cuidar deles com todo o respeito. Os cinco pandas vão dizer, a gente queria não lutar, vocês sabem muito bem, diante de vocês, nós imploramos para que não houvesse esta guerra, Krishna veio e pediu isso para todos vocês, essa luta não foi desejada por nós, então não fiquem bravos conosco, pois nós não somos responsáveis, eles dizem os tios. mas tratam os tios como se fossem seus pais, quando Dritarastra queria aniquilá-los. <coughs> Dhritarashtra apoiava Duryodhana e eles cuidam de Dhritarashtra da esposa a, até o fim e depois que Dhritarashtra perde todos os seus filhos mesmo assim Dhritarashtra queria continuar a viver como é possível todos os filhos tinham uns indo embora, tinha morrido, na guerra e ele mesmo assim deseja, eu quero continuar a viver por longo tempo, ele não pensa em Deus, porque de acordo com a parada com ofensas, se você um dia descobrir que você cometeu uma, uma palavra, se você um dia descobrir, eu não gosto de harikata, eu não gosto de ouvir harikata, é porque você cometeu uma ofensa, saiba disso. Sim. Krishna costumava respeitar Dhritarastra. Ele tinha respeito por Dhritarastra. Mas mesmo assim, Dhritarastra não conseguiu uh, aceitar a bênção do respeito de Krishna. Então, depois que ele faz tantas essas ofensas, o nível de consciência dele começa a cair. Então não, não podemos esperar que ele faça a vida espiritual, que ele faça a bhajana. Então, por exemplo, depois que todos os filhos dele tinham morrido, alguém poderia imaginar que ele sentisse desapego. Como aquele Tridandi Sannyasi, que percebe que perdeu tudo pela bênção do Senhor Supremo. Mas de Trarastra, não desenvolve exatamente esse, esse sentimento. Mas por quê? Qual é a diferença? Porque esse Tridandi Sanyasi, apesar de poder ter cometido algum pecado, ele não comete nenhuma aparada, nenhuma ofensa. Então, um pai, quando os filhos todos se vão, ele se sente no escuro, mas ele não vai pensar isso. Ele não vai dizer quem é a causa de toda essa destruição, eu mesmo. Ele não se faz essa auto-interrogação. Ele não chega no centro do seu coração para entender os erros que ele tinha feito. Lembre-se, pergunte-se, se você se auto-perguntar, o que você faz de errado, se você não se, não se auto-pergunta, o que você fez, que erros você cometeu, que aparadas você cometeu, se você não fizer isso sozinho, sempre, você nunca vai conseguir fazer vida espiritual. Antes que alguém faça a bájana, ela deve se auto-questionar. Se você não se questiona, você não consegue avançar. Se você acha que você está sempre certo, você não consegue avançar. Tritarashtra não faz isso. Ele não fala, por que, que tudo aconteceu? A culpa é realmente minha. Ele pode até pronunciar isso, mas ele não sente isso no centro do seu coração. Por um arranjo de maia. Então, o que vai acontecer? Vidura de Maharaj, ele se foi. Vidura vai sair em peregrinação. Ninguém sabia que ele era o próprio Vidura, que ele era o primeiro ministro do reino de Hastinapura. Então, a Vidura, Pandu e Dhritarastra, os três eram irmãos. Nós vamos falar disso mais adiante. Eles eram irmãos, os três. Pandu havia abandonado o corpo há muito tempo antes, quando os Pando eram crianças. Então, Dhritarastra estava vivo e o outro irmão que estava vivo era a Vidura, Vidura de Maharaj. E ele pensa. Que a batalha de Kurukshetra acabou. Deixou ver o que aconteceu. Deixou voltar. Voltar para casa e ver o que houve. Porque ele não queria saber disso. Quando ele ouviu que a batalha havia acabado, ele ouviu dizer que os Panchapandavas, que os cinco Pandavas tinham vencido. Então finalmente ele decide voltar para Rastinapura. E o Destira Maharaj, quando ouve, ele ouve que Vidura está chegando e o Destira sai correndo na direção dele e presta reverências, para prostrado. Como nós vamos perder você? Você nos ama tanto, você nos protegeu tantas vezes, você nos deixou sem misericórdia aqui nessa condição terrível. Por que você foi? Destira chora e o próprio Vidura também chora e eles vão se abraçar, e ele vai levar vidura para dentro do palácio. Vai prestar reverência e vai fazer a adoração do seu próprio tio, vai fazer o arati. Vai orar e vai dizer, você foi para uma peregrinação? Que estranho, porque você, pessoalmente, é um lugar de peregrinação, um local sagrado, Todos os locais sagrados estão presentes nos teus pés de lótus. Um devoto como você, ele em si mesmo é, é um local para ser visitado, um local sagrado. Essa é a natureza dos devotos. Eles vão de um lado para o outro para purificar as pessoas. Eles purificam inclusive os locais de peregrinação, porque os locais de peregrinação estão cheios de pessoas pecaminosas. E as pessoas vão lá, tomam banho nos rios sagrados e deixam uh, todos os pecados ali. E o poder do local sagrado vai diminuir. E o devoto puro, quando vai lá, ele recarrega o local sagrado. Se você for lá fazer parikrama sem um sado, sem o devoto puro, você está fazendo turismo, um parikrama material. O verdadeiro motivo... De fazer parikrama encontrar com o um sado, com o um verdadeiro sado. Com o Vaishnava Chaitanya Mahaprabhu confirma isso. Quando ele vai até Gaia para oferecer a cerimônia fúnebre de seu pai, ele encontra Ishvara Puripada e dança e diz, hoje, a minha viagem até este lugar, até Varanasi, alcançou o pleno sucesso, porque eu estou vendo teus pés de lótus. Diz Chaitanya Mahaprabhu a Ishvara Puripada, aquele que mais tarde será seu é, Diksha Guru. Então, Mahaprabhu cozinha pessoalmente para dar prachada para Ishvara Puripada. Mahaprabhu, mesmo sendo Krishna, vai servir esse devoto puro. Então, sobre Vidura, sobre a vidura. nosso Yudhishtira vai dizer se o Senhor não estiver dentro do meu coração que utilidade eu tenho eu vou ver os pés de lótus do Guru mas se o Senhor Supremo não estiver no coração do Guru então não seria necessário fazer isso o Guru purifica os demais porque o Senhor está sentado no seu coração. Caso contrário, seriam pessoas um, um, comuns, não? Mas não é assim. Então nós começamos com este verso específico e eu quero dizer para vocês o significado deste verso. Mas primeiro nós vamos fazer uma, falar um pouco sobre Vidura, que está planejando, está sempre pensando no seu irmão mais velho. Como ajudar Dhritarastra? Dhritarastra não é cego materialmente. Se você não consegue ver com os olhos materiais, isso é ok, não tem problema. Mas você está cego com o coração, então a sua cegueira é uma cegueira irreversível. Isso sim é perigoso. Um homem pode ser cego com os olhos, isso não é um problema. Mas se ele for cego no coração, aí sim ele está no escuro. Viduraji Maharaj costumava dizer, não, costumava querer encontrar depois depois que as funções pós-guerra foram realizadas e todos estavam chorando, Vidura encontra com a própria rainha Kunti e ele pergunta onde está o meu irmão mais velho, ela diz que ele está dentro do palácio. Vidura sozinho ele vai encontrar com Dhritarastra. Ele vai dizer, Rajan, oh rei, hey. quem está aí? Diz Dhritarastra cego, sou seu, eu, sou seu irmão Vidura, você veio? Sim. Como que você vai desejar viver ainda quando o seu comportamento aniquilou o reino? Né? Até hoje, você vai desejar viver a vida, o que você quer fazer com esse corpo material? Esse corpo é sujo, você tem um saco de urina de fezes, você quer manter esse corpo para quê? Você não pensou no seu futuro? Você não vê que a sua morte está de pé atrás de você? Você não pode ver? Você não pode ver que a morte está de pé atrás de você? você, você, de atrás de você? E ela vai puxar a sua seca? a puxar seu cabelo, você ainda quer continuar a viver e desfrutar? Ah oh, meu Deus, diz Vidura, a seu irmão mais velho, que estranho, esse é um arranjo de Maya, depois de tudo o que aconteceu, a gente não decide parar de desfrutar. Esse é o grande ensinamento desta, desse diálogo entre Vidura e Dritarastra. Eu já vi mulheres que ficaram sem o marido, que não fossem, uma, senhoras que não eram muito velhas e ficaram viúvas e elas queriam continuar desfrutando. O marido se foi, mas elas querem continuar a desfrutar. Então esse é um arranjo de Maya, manter esse desejo de desfrute em todos. E Vidura vai dizer o teu desejo de continuar a desfrutar me surpreende, o seu desejo de continuar a viver me surpreende. Como que você continua desejando isso? Todos os seus filhos, todas as suas propriedades foram arruinadas e você vai tomar o chapate na casa do Bhima, de Bhima de Yudhisthira? de Arjuna, que você tentou matar com, com veneno, com fogo, e mesmo depois que Dhritarastra tentou esmagar o corpo de Bhima. Bhima era o objetivo final, ele sabia que Bhima ia matar seu filho Duryodhana. Então ele abraça Bima. Onde você está? Ele faz uma cena. Ele faz um drama. Você não conhece o poder de Dritarashtra? Dritarashtra era é muito forte. Dritarashtra quis arrebentar os ossos de Bima nesse abraço. E ele fala onde está Bima, meu filho. E Krishna fala não vai lá não. Não, não vá lá. Então eles deram para ele um bima feito de ferro. Eles deram esse boneco nos braços de Dhritarastra. Esse bima de ferro, Dhritarastra arrebenta a estátua de ferro de Bhima com a força do ódio de Dhritarastra. O Krishna sabia. Ele protegeu os seus devotos, seus bhaktas. Krishna sempre quer proteger seus devotos. Bhakta significa devoto. Ninguém pode matar o devoto do Senhor se Krishna deseja protegê-lo. Dessa maneira, a Vidura de Maharaj vai dizer você vai tomar chapati na casa de Bhima quando você quis, tentou, tentou matá-lo pessoalmente e agora você vai lá, desfrutar do, do, do, do, da prachada, você vive a vida como a vida de um cachorro, diz, diz Vidura ao seu irmão. Veja como um sado fala de uma maneira hein, que ele desperta a, sensi, a sensibilidade de, de quem está ouvindo. E Vidura vai falar, oh rei, você agora está vivendo como um cachorro na, comendo arroz na casa de Bhima quando você tentou matá-lo, depois de tudo que você já tinha feito contra eles. A consciência dele foi caindo, caindo, caindo, caindo. e essa é a utilidade do Sado, do Sado sanga da relação com o Sado. O Sado nos acorda do nosso torpor, da nossa ignorância. Quanto mais você planeja viver e desfrutar? Perguntou Vidura ao seu irmão mais velho. O que, que você deseja fazer? Qual é o seu objetivo? Você não está pensando que a morte está de pé atrás de você? Até hoje você não está buscando o benefício da sua alma. Até hoje você não procura o, verdadeiro, o seu verdadeiro benefício. O seu Atma Mangal. Mangal significa auspiciosidade, benção, Atma Alma. Vejam a força de um sado. Quando o ouve isso, ele se sente tocado. Sim, eu deveria morrer. Eu não estou pensando na minha alma. Nessa mesma noite, de dia, Vidura diz isso para ele. Naquela noite, de Tarastra e Gandhari, sem falar com ninguém, eles saem pela porta dos fundos do palácio. E onde eles vão ninguém fica sabendo, eles deixam o palácio para trás, eles ainda eram muito fortes, mas mais fortes é são as palavras do sada que rebentou todos os anartas no coração deles. Dhritarastra e Gandhari se levantam no meio da noite e saem andando, qual é a utilidade desta vida? Nossos filhos se foram. Pelo fundos, pelos fundos, eles não saíram pelo portão principal, eles saíram por uma entrada secundária do palácio, onde eles foram ninguém, ninguém, ninguém tem informação, essa era a regra, de manhã nós prestávamos reverências ao pai e à mãe, todos os dias, essa é a regra da Índia, quando nós levantamos, lavamos a boca, tomamos banho, Então era assim, essa regra védica é assim, todos os dias os filhos prestam reverências aos pés dos pais e a mãe bebe a água que lava os pés do marido. E você acha que isso é um... você não consegue nem imaginar isso, né? É claro que é uma família santa, Maharaj não está dizendo que nós devemos fazer isso se temos esposas, pais, maridos, materialistas que comem carne, né? É para quem segue a cultura védica, para quem não segue, é outra história. Então Yudhistira Maharaj vai dizer, ó oh, meu tio e minha tia se foram, talvez por conta do meu pensamento eles se foram e pularam no Ganges. Yudhisthira chora, porque a natureza do Vaishnava é assim, ele nunca põe a culpa em ninguém, eles põem a culpa em si mesmo. Eles vão dizer, não, talvez eu tenha feito algo errado. Para o também era assim, meu caráter não é bom, eu não sou um sado. É por isso que as pessoas que ouvem meu Harikata acabam indo embora. Quantas pessoas já me chutaram, a mim também, disse Shambhava? Isso é algo muito bom, na verdade. Eu não vejo as pessoas que me rejeitam de maneira negativa, se eu olhasse, de maneira negativa, como é possível que eu continue falando sentado na Vyasa Asana? Eu estou dando mais, daqui, mais quatro, cinco dias, harikata, quatro harikatas por dia, enquanto as pessoas continuam me insultando e me agredindo. Eu não tenho interesse material em ser aplaudido. Eu não dou harikata para ser aplaudido de Shambhaba. Se você estivesse no meu lugar e ouvisse o que as pessoas falam de mim, você sairia correndo. Você pararia. Mas eu não estou aqui para ser honrado ou para ser acusado, as pessoas podem me acusar do que quiserem. Estou aqui para servir o Guru Varga de Shambhaba. Ah, Maharaj está dizendo que ele já ficou num lugar onde as pessoas o insultaram durante quatro dias da Nuharikata diante dos insultos das pessoas. E que isso aconteceu somente de acordo com a misericórdia dos Vaishnavas. Então, nesse momento, Narada se manifesta, Narada de Maharaj. E Dushira presta reverências, estava chorando por conta da partida dos seus tios. O que houve, Dushira diz, por conta do meu mau comportamento, meus tios se foram. Talvez eles vão se suicidar, pular dentro do Ganges. Eu estou muito, muito, meu coração está muito pesado. Nara diz, não, não chore. Eles foram até e para cantar os santos nomes. Eles vão fazer vida espiritual lá. É uma grande oportunidade para eles. Não seja não, não deixe que as suas emoções freiem o bhajana deles, a adoração deles. Eles fizeram um pequeno bhajana kuti e ficaram ali cantando os santos nomes. O que aconteceu? Dhritarastra levou o fogo, o yoga agni, o fogo que ele conseguiu acender com yoga, passou por todos os seus chakras e chegou até o seu chakra da coroa chakra coronário, e Isso. começou a pegar fogo, a cabeça dele começou a pegar fogo e então, esse pequeno Bhajna Kutira, essa cabana que eles haviam construído também, também é, pegou fogo, então Krishna age como um guru diante de Brahma, não é? Krishna é o guru original, Então, no caso de Dritarashtra e de sua esposa, Agora, mesmo tendo Krishna ali em sua casa, o guru do Senhor Brahma, eles não aproveitaram a grande chance que tiveram. Vamos lembrar mais uma vez que este corpo humano é muito raro, esse nascimento humano é muito raro. De alguma maneira, nós alcançamos esse corpo e e, e conseguimos energia, para quê? Para desfrutar? Não, para atravessar o oceano das misérias. Este corpo é como um barco. Nosso corpo é como um barco e o Guru é, é o capitão do barco. E você tem que remar e assim o, o barco pode avançar e o Guru é o capitão. O Guru está me guiando, ele não quer permitir que eu faça nenhum erro, tudo é guiado pelo Guru, ele não permite que eu faça nenhum erro, ele me corrige o tempo todo. O Guru está lá como, como uma guia, ele é aquele que vai me guiar de maneira apropriada até o meu destino final. Que problema então eu tenho se eu tenho isso? Eu devo estar feliz. Aqueles que não se. É, é, que não, qual é o significado dessa história? Aqueles que recebem essa experiência dourada, aqueles que recebem essa, perdão, essa oportunidade dourada, quando conhecemos o Vaishnava puro, quando conhecemos o próprio Krishna como Dhritarastra e sua esposa, as pessoas que não aproveitam dessa grande misericórdia, na verdade, elas estão cometendo suicídio espiritual. Esse é o significado dessa, desse passatempo. Então, Maharaj estava contando ontem que, diante de, de determinada, naquela floresta, uh, Dainu foi uh, eliminado por Krishna. Então, de lá nós podemos ir às sucessivas florestas de Vrindavana. Tem pessoas que resolvem dormir ali, então, e você se continua fazendo parikrama. Então, por onde nós vamos? De lá nós vamos a... Shanta, Shantanu Kunda. Shantan, Shantanu Maharaj era o pai de Bhisma. Era um rei uh, da Kuru Vamsa, da dinastia dos Kurus. Ele era um homem muito poderoso, cheio de paciência. Ele era, tinha uma figura muito atraente, tão atraente que a mãe Ganges. Ela se sente atraída por ele, por Shantanu Maharaj. E ele também se apaixona por Ganji, pela mãe Ganjas. Então eles decidem se casar, mas ela impõe uma condição. Ganjas diz para ele, a mãe Ganjas diz para ele, a deusa do Ganjas diz para ele, o que quiser que eu faça você não pode questionar. Se você me questionar, eu irei embora imediatamente. Se você está pronto para se casar comigo com essa condição, eu posso me casar com você. Nessa condição, ele se casou. Depois disso, um bebê nascia a cada ano. Mas a cada vez que ela dava a luz a um bebê, ela jogava o bebê no rio, no Ganges. E Shantanu, Shantanu observava isso e ficava muito chocado. Por que, que ela faz isso? Por quê? Ele não podia perguntar por quê, porque se ele perguntasse por que ela iria embora, e um por um dos seus filhos foram jogados no Ganges pela própria mãe. É uma história bastante longa, mas não vamos falar de todos os, os pontos agora. Ela faz isso porque eles eram, vou fazer uma parêntese para quem não entender, eles eram semideuses que foram condenados a nascer como seres humanos e pediram para ela pessoalmente para que ela os liberasse imediatamente assim que nascessem. Muito bem, o último filho sobrevive. Quando ele vai ser jogado na água, ele é o próprio Bhishma. Ganges diz, ok, eu não vou jogá-lo na água, mas eu vou ter que ir embora porque você me questionou. Essa era a minha condição, ela diz para ele. Tu cuide então do nosso filho. E ele é, quem é esse filho? Ganga Putra Bhishma. Ganga Putra Bishma, o poderoso Bhishma. Um dos doze Maharajanas, uma das 12 personalidades perfeitas deste universo. Então, então, Shantanu Kunda, Shantanu Kunda, Kunda, Kunda é um lago, ele fazia uh, austeridades ali em adoração ao Deus do Sol, e o Deus do Sol se manifesta ali para Shantanu, nesse lugar de Vrindavana. Maharaj está elencando os lugares de passatempo de Vrindavana na ordem que deveríamos fazer esta peregrinação, então neste, neste local, no Shantanu Kunda, Shantanu Maharaj costumava a fazer suas, suas orações ao Deus do Sol. De lá nós temos que olhar o Kunda, fazer o Parikrama, circumambular o, o, o, o lago. Hoje em dia existe uma estrada até lá, mas antigamente não tinha estrada nenhuma. A famosa estrada uh, uh, Delhi Agra hoje existe nesse lugar. Então, de Matura até Govardhan. No, no presente momento nós podemos descobrir que essa estrada, ela é vizinha desse lugar e lá alguns dos meus irmãos espirituais estão ali. Eles são bravasvasis, muito elevados. São irmãos espirituais, eles discípulos de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, tomaram a iniciação dele. E me amavam muito de Shambhava, porque eles iam participar do festival de Guru Maharaj, do Tirubhava e do Avirbhava. Eles são Brahmanas Vrajavasis. Eles têm uma etiqueta perfeita, toda autocontrolada. Eles são impressionantes de Shambhava. Quando eu vou ao Shantana Kunda, eles dizem, Maharaj, por favor, fique aqui, durma aqui na nossa varanda. Eu não posso dormir dentro da casa deles, porque eles são pessoas de família. Mas eles têm uma varanda aberta e eu durmo ali com alguns devotos, quando eu vou nesse parikrama. Então eles nos arranjam chapate e alguma coisa e a gente fica ali. Muitas vezes eles quiseram fazer parikrama comigo, eles disseram, ó Maharaj, nós podemos levar farinha com o trator às vezes vai para o campo. Tem rodas enormes, o trator, não? Para a cultivação. Nós temos um trator, nós podemos ir com você no parikrama. Porque o parikrama deve ser feito a pé. Maharaj explicou isso. Mas eu prefiro fazer o parikrama sozinho, disse Shambhava. Eles são pessoas muito queridas. Não estou dizendo que eles não sejam queridos. Mas eu acabei não indo no parikrama com eles, disse Shambhava. Existe um outro devoto lá, que é tão elevado, tão educado, ele, ele abriu uma grandíssima escola. Ele me pegou um dia pela mão e disse, venha, por favor, Maharaj, ele disse, Shambhaba está contando. Ele disse, olha, você pode dormir na minha escola, de dia as crianças vêm, mas de noite você pode dormir. Eles me colocaram num quarto muito bom me deram chapate. Esse é o parikrama de um santo como Xambaba, onde Krishna manda essas pessoas ajudá-lo a dormir e a continuar. Porque Maharaj contou nos últimos dias que ele ia somente com a danda, com o bastão e com um kamandalu, uma garrafinha com água. Naquela época eu estava vestido como um mendigo de Xambaba. Eu estava todo coberto de poeira, com a roupa toda suja. Você não ia nem me reconhecer. Muitas vezes, que eu, pessoas que eu conhecia, eles me olhavam e não me reconheciam, porque eu estava como um mendigo, literalmente, de Shambhaba. Então, assim, ele fazia o parikrama. E alguns deles me diziam, dê harikata, tome chapate xa, é, aqui conosco. E eu fazia isso de Shambhaba. Eu dava algum harikata durante os 45 minutos. Ano após anos eu fiz isso, eu fiz isso durante muitos anos de Xambaba, esse tipo de parikrama. E às vezes eu tomava a, o chapati na casa do irmão dele, do irmão mais velho dele, às vezes eu fiquei nessa escola, às vezes fiquei em outros lugares, e depois que ele comia chapati, o Xambaba saía com a danda batendo o bastão no chão, a danda no chão. Com um potinho de água. Ele ia é para diferentes vilas lá. Tem uma vila lá. Você não consegue nem pronunciar o nome dessas vilas. Os Vrajavasis têm uma língua específica. Se eu falar repita, você não repete. Ganeshwara. Ganeshwara. Fecheri. Ketcheri. sânscrito é Ketcheri. É a vila de onde nasceu Putana. Onde ela, ela voava, ela saía dali. Por isso, essa, essa, essa vila chamava Ketchuri Porque as bruxas conseguem voar pelo céu, não? Né? Então hoje em dia tudo mudou, porque ali existem fábricas, lojas, mas você tem que tentar enxergar tudo com seus olhos transcendentais para enxergar os tempos de Krishna. Caso contrário, o seu parikrama é inútil. Então, a cada passo do seu parikrama, você teria que estar conseguindo enxergar um tesouro transcendental, a prakrita ananda né? o êxtase transcendental. Se você não está sentindo esse aprácrita ananda, o seu, o seu parikrama vai ser um turismo material. O que quer que aconteça, você tem que ficar muito feliz. Tudo é arranjo do Senhor Supremo. Então, depois do Shantanon Kunda, nós andamos, andamos, você tem que andar muito. Até chegar no final da tarde, você anda o dia inteiro ali. E, finalmente, você encontra Bahulavan. Hoje eles chamam Bahulavan, a floresta. Van quer dizer floresta. Bahula é uma floresta. Bahulavan, hoje eles chamam esse lugar de Bhati. E lá existem muitos templos. Quem sabe quando foram abertos esses templos, Existem um templo para Krishna e Balarama ali e muitos outros. Existe o Bahulakunda. Ali existe uma história importante, ali é um lugar muito importante. Neste lugar, existe uma história, a história de um Brahmana puro. Ele era um devoto de Krishna. Ele tinha uma vaca muito auspiciosa. O nome dela era Bahula. Bahula é um dos nomes de Lakshmi. Bahula é uma das esposas de Krishna. Mas é um dos nomes de Lakshmi. Mas aqui nessa história era o nome dessa vaca. Muito querida, muito doce essa vaca. Esse Brahmana cuidava dessa vaca. E ela tinha dado à luz a um bezerrinho lindo. Mas aquela vaca. Ela vai Depois volta Quem sabia que aquele dia era um dia especial Então essa barula Essa, essa vaca chamada Bahula Ela estava caminhando de um lado para o outro Só que ela vai Um dia ela vai longe demais e Um tigre vem E ele pega ela E essa mãe Essa vaca vai dizer Eu tenho um bebê eu tenho bezerro, eu prometo isso para você. Deixa eu ir até o meu bebê, deixa eu dar leite para ele, porque ele está chorando. Eu vou e volto, e você me devora depois, pode ser? Deixa eu ir lá primeiro, e o tigre espera. Não pensa que é uma historinha, se você acha que é uma fábula, está no Shastra. Ela fala para o bezerrinho Ela fala, meu filho Beba quanto, quanto leite você quiser Mas hoje é o meu último dia de vida Ele pergunta por quê? Porque um tigre está lá Eu prometi para ele Que eu ia voltar lá e ele iria me devorar Então amanhã você não vai poder beber mais o le meu leite E o bezerro começa a chorar Mãe, sem você como eu posso viver Eu também quero ir eu não quero viver. Deixa eu ir também ver o tigre. E a vaca chora e o bebê chora. E então, eles, decidem, eles decidem ir juntos. E o Brahmana ficou sabendo. Isso aconteceu. Obviamente, isso em nenhuma outra era. E aquele Brahmana vai dizer: Eu também vou abandonar o corpo, porque você, vaca, é minha mãe. Se você for aí, eu também vou até o tigre. Deixa que o, o, o tigre me coma. Vamos todos nós três. Eu prometi para ele, eu tenho que ir, ela diz, eu não posso mentir. O tigre está me esperando. E todos os três vão diante do, do tigre e vão dizer. Nenhum de nós pode viver. Então, por favor, coma os três. O tigre diz não. Eu queria só um de vocês. Nesse meio tempo, essa situação foi muito delicada. Pelo poder daquele Brahmana, Krishna se manifestou. Pelo poder desse Brahmana. Porque os Brahmanas puros, Krishna é o Deus dos Brahmanas. Nome Govinda. Tem um mantra que diz isso. Govinda vai proteger Brahmanas, Vaishnavas e vacas. Está escrito isso. O nome Govinda significa o Deus dos Brahmanas ou aquele que dá proteção às vacas. Então o Senhor não pode tolerar essa cena ele se manifesta ali. Ele diz: Isso está acontecendo, o que fazer ao Senhor? E Krishna diz: Espere, espere, ele vai ameaçar o tigre, você vai, eu vou cortar o seu pescoço. Ele corta o pescoço do tigre com a Sudarshani. Então, eles estavam naquele lugar para o desejo de Krishna, e todos os três são salvos. Eles vão para casa, que tigre todo. No nome dessa Bahula Mataji, de, essa floresta fica com esse nome. Existe um grande lago lá. E agora, o governo mudou tudo ali. Eu não tenho ido fazer Parikrama de Shambhava, porque eu dou Harikata sem parar. Mas antigamente eu, eu ia. A última vez que eu vi, eles fizeram uma... Uma, uma escadaria, uma, uma muralha em volta do rio, do lago. Eu gosto muito de Bahulavan, é um lugar muito lindo de Shambhava, muito, muito amado. E as noite de noite eu dormia ali num templo pequenininho, junto com um sado ali. Eles me davam algum chapate, eu nem lembro quem estava lá. Ele Eu não sei se ele não, ele... não, disse isso. Ele disse, quem sabe, quem vinha ali. E ao mesmo tempo, você tem que cantar os santos nomes sem parar. Você não pode dizer, ah, estou cansado, vou parar de cantar. Senão, o seu parikrama não, não alcança a benção plena. Aqueles que têm energia plena, abençoada por Krishna fazem parikrama de 40 km às vezes por dia e não se sentem cansados. O que quer que você fizer, ou, você sabe, marketing, cozinhar, o que quer que você faça, não, não pare sua não boca cantando, cante sempre os santos nomes, essa é a regra. Então eu completava meus santos nomes todos os dias. Eu ficava lá, é, não era frio porque estávamos no, no, no, no verão. Então eu dormia ali no chão. Então eu fazia de manhã o parikrama do lago. Existe a deidade dessa vaca de Krishna, do Brahmana. Ali existem as deidades, essas personalidades. Eu oferecia água para eles e fazia o parikrama do lago. Depois eu ia para Krishna Balaram Mandir. E ali não tem uma rua, na verdade é uma estrada. Você tem que andar pelo meio do campo. Você anda ali umas 3 4 horas E Finalmente nós chegamos no lugar Rale. chamado I can't forget the name of that place is Raul. Era Raul. There is also Nome desse lugar é Raul. In um western western direction. western direction. E ali, ao oeste, existe um local onde Krishna e Balarama brincavam. Biharvan é o nome de um lugar onde Krishna brincava. E ali você pode ir também prestar reverências. Depois você tem que continuar andando. De Rau, você pode achar alguma estrada meio arrebentada, cheia de pedrinhas ali e ali tem umas pedrinhas pontudas que vão te dar grande desfrute ali, uma delícia. E o sol quente em cima da cabeça e você vai segurando a sua danda, seu bastão e ali às vezes você vê um sado no um Bajarakotiri e você brinca com eles aí eu dizia o Shambhava brincava com ele vou voilà, lá no mercado ah não, é o sado que brincava com ele dizia olha, vamos no mercado comprar limão para fazer uma limonada para oferecer para Krishna eles ofereciam limão da árvore ali porque não tinha mercado nenhum e depois que ofereciam, eles mesmos também aceitavam a prachada do Senhor. E antes de ir até o Uradakunda, dali, você tem que passar para um lugar onde a avó de que morava. Ali é o Pajanchila. Nós temos que ir lá também, tomar o darshan deste local sagrado. Então, ali existe outro lago com outros templos, na sequência. E eu sempre fazia amizade com os sadhus ali. Eles nos permitiam que a gente cozinhasse alguma coisa. Aí eles diziam, se você cozinha um chapate, você pode dar um pedaço para nós. Eles diziam, claro, claro, dizia Shambhava. Primeiro eles ofereciam para o Senhor Supremo e depois eles condividiam da prachada do Senhor. E eles diziam, se você quiser dormir de noite aqui, pode ficar. Se você não quiser, pode ir. Ali existe uma pedra. Se você bate nela, ela soa como música. Se você bater naquela, naquela pedra, ela faz uma música bonita, como um instrumento. Ela chama-se Bajanashila, a pedra que, que canta. Radharani brincava lá com a avó dela. Um lugar muito lindo. E se você quiser cantar a Anika, na hora do almoço. E depois você pode ir até o Radha Kunda. É longe, mas não é assim tão longe que seja impossível ir a pé até lá. Então, nós vamos falar amanhã sobre o parikrama que vai até o Uradaconda. Por favor, com paciência, esperem. Mas já começamos tarde por conta okay. daquele tolo ali Você Ooh. I know I am a hard man.